Olá, meu nome é Daniel Teixeira e hoje vou te revelar 10 alimentos para ajudar a tratar sua impotência sexual e ejaculação precoce. Mas antes de te revelar esses 10 alimentos, eu tenho que te dizer e deixar algo bem claro. Essas dicas são 100% saudáveis e podem te ajudar muito se você sofre com algum problema e dificuldade de ereção. Mas elas não serão a cura definitiva do seu problema. Apenas irão ajudar a melhorar seu desempenho sexual. Se você sofre desse mal e está à procura da cura definitiva, recomendo que acesse o site que está na descrição desse vídeo. Lá é um método 100% natural que já ajudou milhares de homens pelo Brasil a recuperarem sua ereção de forma simples e saudável. Então, depois desse vídeo, corre lá e acessa, ok? Se você é novo por aqui e deseja mais informações sobre este assunto, já se inscreve e ative o sininho de notificações se você já é inscrito no canal, então deixa aquele like para ajudar, beleza? Agora vamos aos 10 alimentos que vão devolver sua ereção e ajudar a tratar a ejaculação precoce, vamos lá. Primeiro, exatamente isso aí que você está vendo, famoso morango, serve para limpar e desobstruir as artérias ele contém níveis elevados de ácido fólico componente responsável por manter as artérias limpas e desobstruídas e não é novidade que o bom fluxo de sangue é essencial para otimizar a atividade sexual ok próximo aspargo exatamente o aspargo serve para aumentar o apetite sexual. Está cientificamente provado que os aspargos são legumes que melhoram significativamente o desempenho sexual masculino. Isso, ac isso acontece porque ele é rico em folato, uma substância que auxilia na produção de histamina, hormônio responsável pela libídio o famoso abacate, isso aí. É um dos melhores alimentos para impotência masculina, pode acreditar. Ajuda a que a circulação sanguínea seja otimizada, de forma que os corpos cavernosos do pênis se encham de sangue e possa conseguir colocar o pênis duro em suas refeições pelo menos três vezes por semana. Famosas folhas verdes serve para melhorar o fluxo sanguíneo. São os vegetais verdes como a rúcula, a, a selga, a couve e os brócolis são riquíssimos em minerais de fácil absorção como o cálcio e o magnésio. O consumo regular desses minerais contribui na purificação do sangue melhorando o fluxo sanguíneo o que melhora e muito o desempenho sexual masculino vamos ao próximo é isso aí, melancia exatamente a melancia é uma das melhores frutas para potencializar a ereção o segredo desta fruta está em um composto chamado citrulina. Quando este composto é absorvido pelo nosso organismo, ocorre uma reação enzimática tornando arginina. Você pode tomá-la como suco pelo menos uma vez por dia é, e te ajudará a potência e a libídio. O peixe. É isso mesmo. Trata-se de uma importante fonte de proteína magra, não só possui arginina mas que também contém importantes ácidos graxos como o famoso ômega 3 tornando sua potência sexual segura e duradoura próximo o alho exatamente o alho trata-se de um natural que provoca um efeito vasodilatador contribuindo para a melhora a irrigação sanguínea desta forma ajuda que as artérias se destapem para que o sangue flua corretamente do coração para o membro você pode consumir regularmente com as suas refeições próximo alimento Banana serve para fortalecer os músculos, isso mesmo. A banana é um alimento muito popular no Brasil, saborosa, acessível e muito nutritiva. Os atributos, as frutas, não param por aí. O consumo de banana melhora o desempenho sexual, pois com ela é fonte de potássio, ajuda diretamente no fortalecimento muscular. Durante o sexo, a musculatura se contrai. Portanto, ter os músculos fortalecidos é indispensável para apresentar desempenho sexual masculino satisfatórios. Ok? Vamos ao próximo. Amêndoas ou amendoim, como queira, serve para melhorar a saúde sexual de um modo geral. Fonte de zinco, vitamina E e selênio a amêndoa contribui efetivamente na fertilidade prazer e saúde saudável seu consumo regular eleva os níveis do hormônio masculino e isso aumenta bastante a libido para completar amêndoas são fontes de ácidos graxos contém gorduras boas e ainda melhoram o humor e a disposição Vamos ao próximo e último. Exatamente o que você está vendo. Ostras servem para aumentar a produção de testosterona. Ostras são alimentos ricos em zinco, nutrientes conhecidos como o mineral do sexo. Ele é um elemento indispensável para o aumento da produção de testosterona e contagem de esperma. Mas para obter esse benefício, o ideal é comer ostras bem frescas e cruas. Volto a lembrar que esses alimentos podem funcionar para melhorar seu desempenho sexual. Mas se você já tentou de tudo e não conseguiu resolver seu problema, eu posso te recomendar o tratamento mais comentado do momento, também 100% natural. E já foi comprovado por milhares de homens em todo o país, inclusive eu mesmo. Deixei o link logo abaixo deste vídeo e nos comentários. Clica lá para saber mais, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.